Como vem, agora você tá na tela Eu queria te perguntar como foi que você iniciou aí no mundo de Curió Como foi que você entrou pra criar Curió Não é que você é criador de Curió, né? Não é isso? Pronto, agora mesmo Boa noite, galera Pra quem não me conhece, meu nome é Emerson Isso, isso Sou, sou criador de Curió Conta oh, pra nós aí, como foi pronto. que você começou? Agora mesmo, ó oh, eu, eu comecei, é... Meado de 2019, foi 2019, 20, 21, não, 2018, meado de 2018, vai fazer três anos, três anos que eu estou criando Curió. Aí eu comecei aqui, eu estou aqui bem no meio, até o momento eu criava Trincaferro e Coleirinho, né? É o Papa Capim Baiano que muita gente conhece. Prorrogação, foi o Curió Prorrogação, ele foi o responsável pela minha criação hoje. Aí no outro dia eu já acordei com aquele pensamento, vou acabar com tudo e criar curiou. Falei: "Poxa, será que é uma boa escolha?" Rapaz, falar, arrepende... acabar com tudo, desculpa, acabar com tudo o que, quais os pássaros que você criava antes? Eu tinha dois casais de trinca-ferro formado que tirava filhote todo ano. Certo, dois casais, certo. Que que todo ano eu tirava quatro filhotes de cada um. Era certo, era certo, Tirava oito filhotes todo. Então, um... Os caras que estão aí no YouTube trafegando pela aí, tá vendo a gente falando aqui de pássaro, enfim hum? só um adendo que eu vou colocar no meio da nossa conversa, só lembrando que a gente sempre cria é, pássaros todos registrados, tudo com anilha, né? Que é importante isso, falar isso, isso também, isso. né? Isso, somos também, criadores legalizados é, exatamente, são aquele criador responsável que cria os bichos aí com a responsabilidade de, de ser tudo anilhado, nascido tudo em cativeiro né? Isso aí Justamente. é importante falar, né? E aí, no caso, e, você e... se desfez dos seus trincaferros e entrou no mundo dos curiosos. Foi. aí, só, só aumentando mais uma coisa aqui, José. Ó, a, gente, a gente, além de criar legalizado, a gente ainda faz questão de fazer vídeo mostrando, anilhando aquele, aquela ave para que seja uma prova para no futuro. Para que, que aconteça alguma coisa, eu tenho como provar que aquela ave nasceu aqui e que eu anilhei naquela data. Uhum. Para ter uma evidência. Aí, pronto. Aí eu vi aquilo ali... Como esse casal meu já era cobiçado Eu tinha um colega que era cobiçado já, já vivia o tempo todo no meu pé Querendo, querendo, querendo Eu, eu falei com ele e de manhã, meio-dia Ele chegou na minha porta Entendi. Aí eu Aí eu não, fiquei não. com um casal de papacapim só No cadastro Aí fui, entrei em contato Peguei alguns curiosos Lá no Rio de Janeiro De De, de, de, de uma linhagem lá Peguei lá lá no Rio de Janeiro aí de no, criador comercial lá, lá no Buriti não nego a ninguém não peguei um casal uhum. uns casais lá no Buriti peguei entendeu uma ave de muita fibra muita fibra filhote muito fibrado viu mas era praia Paracambi, o que, que era era relacionada a praia canto Todos praia. praia canto praia canto praia só que como eles não vetorizam eles deixam lá um curió cantando, mas só que tem outros pássaros também que cantam. E o curió a gente sabe que ele pega mais os defeitos. É. Eu não eu posso estar errado também. Uhum. Eles pegam mais os defeitos do que as qualidades. É ou não é né? por isso que a gente tem que cuidado com o canário, com outro é. passarinho que não dá certo. Essa é a minha luta Na hora aqui, de... viu, Ezra? Essa é a minha luta aqui de falar, de abrir o entendimento dos criadores, né falando sempre aí que... É importante que o resultado de um filhote encartado com sucesso, 90% da responsabilidade é do criador. Justamente. Se, é se a gente não tomar cuidado... Porque tem, tem gente que acha assim, ó, aqui eu tenho, tenho um problema seríssimo. Eu tenho um vizinho aqui que ele tem um azulão, que esse azulão canta o dia todo. Nossa, sabe? Não, Canta o dia todo. Aí o que, é que eu faço? Eu pego o filhote e mando para longe. Não é. nego para ninguém, não. Ah, no máximo sete dias eu pego ele com a fêmea e levo para outra casa, distante, que não tem passarinho nenhum. E lá eu, eu não vou negar para você. Eu tenho o um sistema, aquele que eu falei de som, e vou e instalo o alto-falante que eu toco no FM. E aí eu boto tipo o quê? Para de vez em quando, quando eu é, é, toca três, quatro vezes, o canto lá distante, ou seja, para eles ouvirem de outro lugar. Eles têm um encarte deles ali, que eles estão ouvindo o tempo todo, uhum. e eu tenho um canto e não canta toda hora. Aí eu vou e faço isso, boto numa casa separado, bem distante que ninguém queria passarinho em volta aí na, na casa do meu irmão, aí na casa da minha mãe que dá mais ou menos uns 100 metros, aí eu vou e ponho essa caixinha que eu tô falando. O mesmo tudo nome isso falando. aí pra evitar né, tudo isso aí pra evitar que ele escute o azulão, né? Isso justamente tudo pra evitar que ele escute o azulão, porque eu vou lhe dizer José, não é qualquer azulão não, viu? É, é um azulão canto, É o canto surdina? Isso surdina O azulão é começa o melhor, né? antes de 5 antes de horas da manhã O azulão começa é. E para 6 horas da noite Quando escurece, só para quando escurece Aí eu já perguntei ele se ele não queria me vender Ele disse que não vendia Que, que, que, que ganhou de outra pessoa Já passei por isso, cara Já passei por <risos> isso Aí sim aí a gente fica você assim é sabe meio meio naquela naquela você naquela compra coisa. dá o dinheiro para o cara ele vai comprar dois azulão não é isso eu, eu até já perguntei ele quanto ele queria sabe para pra... eu falei ó oh. aí eu expliquei porque eu crio um não dá filhotezinho chegar no cara e falar meu eu crio curió parceiro um pouquinho Wesley é, hum. compro solto na, na mata é, o, tem um parceiro que tá chegando aqui conosco, hum. que ele tá comentando aqui, fazendo os comentários. Aí ele tá falando assim, é, que ele compra o pássaro e solta na mata. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É, Pode TMS, ficar tranquilo. Drones. É o seguinte, cara. Se você comprar o pássaro e soltar ele na mata, você tá cometendo até um crime, ambientalmente falando, né? Você está cometendo até um Sim. crime, porque você condena esse pássaro à morte, porque se ele está na gaiola há um longo período, você tira ele do, do, do cativeiro e solta na mata, ele não sabe procurar comida, e a depender da espécie, ele não pode ser solto em determinada região. Então, o, o correto seria você comprar o pássaro, se você não quer ficar com ele, levar ele para o setor da polícia ambiental, né? para que lá eles dêem o destino correto para aquele pássaro, entendeu? Mas você ou eu ou qualquer criador não deve nunca pegar um pássaro e soltar ele na natureza sem ter o conhecimento, porque no mínimo você está condenando ele à morte.